Acaba de acontecer uma das maiores vendas de skins de CSGO do mundo Poucas vezes skins são vendidas por mais de um milhão de reais Mas aconteceu agora E eu tenho que mostrar pra vocês essa skin O preço, por quanto que ela foi vendida Quem foi vendedor, né? A história por trás aí dessa skin Porque, na moral, não é todo dia que acontece uma venda de mais de um milhão de reais De um item virtual de um jogo, mano Isso é muito raro. Galera, a transação da skin que a gente está prestes a ver aconteceu no Buff, tá? O Buff 63 é um marketplace de skins de CS:GO criado por chineses. Pessoas do mundo inteiro podem utilizar aqui o mercado, comprar e vender as suas skins. Por isso que aqui vendas gigantescas acontecem.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 E bem, a skin que acaba de ser vendida é uma das minhas favoritas de todo o CSGO. Foi vendida essa AK aqui, galera. A AK tá em alta, né, mano? Não tem como ela ser nerfada. Não tem AK com silenciador, AK sem silenciador. Então, a AK sempre tá hypada. E essa daqui, como vocês já devem ter percebido, quem manja um pouquinho, é uma 661. Famosa Scar Pattern. A melhor ak de Blue Jam possível. E ela tem quatro titans, que é o adesivo mais caro do CSGO. E ela também é Factory New. Olha a skin que acaba de ser vendida. Que absurdo. Pois bem, essa essa daqui é a skin em questão. Eu já conhecia ela, pois simplesmente é a K-661 que tem os quatro Titans e tem o menor float do mundo. Então, assim, já acompanhei a história dela, sei mais ou menos a trajetória que essa skin seguiu. E na realidade ela ficou por mil dias com um colecionador. É isso mesmo, ficou três anos com um colecionador chinês. Eu não consigo ler o nome dele, obviamente, mas esse daqui, hoje, perfil privado e tal, era um colecionador gigante. Na sua coleção, ele já teve a K661 com quatro. Try By Powers, Karambit Blue Jam com I By Power E 3 Titans, e entre as suas Skins raríssimas, tava essa AK Casey Harned, ele também tinha Dragon Lore Souvenir, etc, uma época ele decidiu dar Cash Out no seu inventário, o que que é Cash Out? Quando um colecionador decide vender todas as Skins, inclusive eu tive acesso a planilha Escrita em chinês com os nomes Das Skins que ele tava vendendo, e os preços Na moeda da China, que é o Renminbi E ele tava querendo valores muito altos Naquela época, eu até achei que o preço dessa AK era bem alto, Você tá falando de uma Skin galera, de mais de um milhão De reais, só que realmente é o preço Pois bem, essa AK661 Foi vendida pelo colecionador chinês Que tá com o inventário privado, ele conseguiu Fazer essa venda, e foi então Que a Skin passou para o um inventário de um outro Colecionador, esse daqui era o inventário chinês Que a gente viu, tava com esse colecionador Que tinha conseguido arrematar a 661 e comprar Ele chama o Scoff, e foi então que O ISCO conseguiu comprar essa AK661 Do antigo dono, que era um colecionador Chinês, e aí começou a tentar Vender, inclusive ele ofereceu pra mim eu acho que não tem mais o histórico de mensagem Mas eu conversei com ele em um momento A respeito do preço dessa skin E pasmem, era 250 mil dólares Pronto, tá aí Falei o preço da skin Estamos falando de 1 milhão e 300 mil Muito caro, muito caro, velho E acredite ou não, mas ele conseguiu vender por esse valor A skin retorna à China Quase certeza que é chinês Simplesmente porque, sei lá, dos 21 amigos dele 20 tem caracteres chineses aí no nome Assumo que seja um colecionador chinês. 380 horas do CSGO, mano. Acabou de entrar no CS. Só que ele caiu já pesado nas skins, cara. Ele tem duas páginas de itens. Mas assim, mano, os itens, cara, a gente vai olhar em um Deve ser muito absurdo esse inventário, porque eu ainda não vi. E eu assumo que ele possa ser chinês, porque a venda ocorreu no Buff 163, galera. O marketplace aí de skins da China, né? Olha só o preço. 243.780 dólares. Ele conseguiu vender a skin por esse preço. É exatamente a skin que a gente tá falando aí, mesmo. Né? um 4 titans Full Factor New muito perto do que ele queria vender que era 1 milhão e 300 mil reais, daí veio por 1 milhão e 269 mil reais e aí também queria uma pequena taxa do site que na verdade aqui nessa transação não é tão pequena assim, que é de 2,5% então ele perdeu ainda uns 30 mil reais de taxa pro site, mas mesmo assim conseguiu vender essa skin aqui por 1 milhão e 250 mil reais, que foda mano CSGO mudando vidas, me falem outro game online que pixels estão sendo vendidos por 1 milhão 50 mil reais Fala aí pra mim É não tem, só o CSGO. E o legal é pensar que um dia essa skin custou aí seus 50 mil reais, 100 mil reais, num passado não tão distante, e hoje ela custa mais de um milhão. Toma essa valorização insana aí. Cara, essa combinação realmente Blue Jam e Titan é igual a dinheiro cara, muito dinheiro. E bom, eu sei que você tá curioso pra ver quem que é esse colecionador aqui, eu também fiquei curioso, mano, sinceramente. E pois bem, vamos dar uma olhada no inventário dele. Essa daqui é a única skin com quatro Titans, eu espero. Não é possível que ele tenha outras, eu acho que não. A gente já vai conferir, porque se ele tivesse um monte de skin 4 Titans, eu ia ficar meio de cara, porque ele surgiu meio que do nada. Além da 661 com 4 Titans, ele tem inventário dele uma M9 Rubi. Eu acho que ele é chinês, mano, ó, ah, ó. Eu acho que ele é chinês, velho. Pra conseguir comprar do Dallas e um skin de 250 mil dólares, deve ser. um Alp Gangner, Float 0.04, normal. Mais algumas skins aqui que eu vou pular. Vamos dar uma olhada na luva? Provavelmente tem bastante vermelho. Pattern 330. Essa luvinha aqui, ela não é tier 1, mas eu acho que ela é tier 2. Quase Max Head. Essa era a antiga dele, uma Wild Lotus com 4 Vox Só que não é o caríssimo lá é de 2014 Esse é o de 2015 É um pouco mais barato, é bem mais barato né Várias luvas aí no inventário dele, muito legais Butterfly Safira Carambit Ruby, Butterfly Emerald Carambit Safira e M9 Safira Nada de Blue jean Como assim o cara me manda uma 661 de 1 milhão de reais E não tem uma faca Blue jean aí eu não entendi cara, em questão de M4 O inventário dele tá quase igual ao meu, é uma Prince Swing, Só que tem quatro adesivos caros aí E uma Poseidon, também tem adesivo caro, porra o cara gosta de colar adesivo nas armas, né, mano? Ah, ele tem um kitzinho. Pra CT, eu acho que ele mesmo fez Eu acho que ele mesmo que aplicou esses adesivos, na moral E pra terminar, ele tem também Vice e Pandora Então assim, galera, podemos perceber Que ele já não tava economizando Várias escolhas de luva Várias escolhas de facas Sete luvas, pelo menos pelo que eu pude contar Aqui, acho que não tem mais nada E aí, ele tem também sete facas Né, um negócio assim, sendo que seis São Doppler Gems, já tava mandando Bem no inventário, né, tava bem legal Daí, do nada, o maluco me manda uma skin De um mil de reais, é, meus amigos Amigos, a China tem grana, bicho Colecionadores da China tem grana E sabem o que fazem Parabéns aí pro colecionador gringo lá O Scoville que conseguiu realizar essa venda aí, mano Um fato histórico Uma skin de 250 mil dólares vendida por grana, meus amigos Grana Tamo junto, não esquece de esmagar esse like Se você tá junto comigo aí também, investindo skins Tamo junto, galera Um abraço e até a próxima Falou!